Gente, nós estamos aqui em frente ao Parque Alberto Simões, esse foi um dos parques que nós criamos na nossa administração, Amélia, na administração do PT, é um parque muito bacana, que é um lugar gostoso para fazer uma caminhada, para descansar, mas também temos aqui esportes radicais, né? tem uma parede dessa de escalada, tem tirolesa, tem um monte de coisa e esse investimento é muito importante, né Amélia? Sim, para a juventude, né Carlinhos? Porque eu acho que essa é uma opção para o vale inteiro, porque nenhuma cidade do Vale do Paraíba tem um parque com esse perfil. Aliás, tem é uma belíssima pista de skate aqui dentro, Sim. que a garotada usa, que o juventude usa. Né? Claro. Investir em ciclovia, investir em meio ambiente, esse é o nosso compromisso. E é o compromisso também do Wagner Balieiro 13 e meu, Amélia Naomi 13.50.